Oi, pessoal! Quanto tempo, né? Tô uma sumidinha. Mas aí é, vim hoje aqui correndo pra tentar fazer esse vídeo da forma mais rápida possível, porque eu tô devendo isso pra vocês, que é o vídeo do dico Shokai. Então, bora lá. Como eu já expliquei no vídeo anterior, a minha entrevista, ela consistiu é, em três idiomas. Foi a primeira parte em japonês, a segunda parte em inglês e a terceira parte em português. Hoje o vídeo vai ser só sobre essa parte em japonês. E eu vou trazer para vocês um exemplo de como é que eu respondi, como é que eu me apresentei, usando o, o mínimo que eu sabia de... no mínimo não. Tudo que eu sabia de japonês. E tipo assim, não era muito, sabe? Eu sabia só o básico. Então eu me esforcei o máximo que eu pude naquele momento e... Pude fazer aqui o Jikô Shokai super simples Só lembrando que Jikô Shokai significa é, self-presentation Então a apresentação de si mesmo E é isso Então dá uma olhadinha aí como é que foi o meu Jikô Shokai Primeiramente <música> Meu nome é Vito Meu Watashi é 28 anos Eu sou um professor kikai inglês Eu 機械 あー、あー、あ、 あの うん、卒業 し Himała. Uh, wa... Mombu monbu ga... karakushono monbu karakushono E aí depois desse tipo aí de cochocar que, que ficou tipo assim, gente, sério, eu fiquei nervoso. Eu tentei falar o máximo que eu podia. Teve vezes que eu dei uma pausa assim, tal igual eu acabei de fazer mostrar aí no vídeo, que eu tentei nem cortar muito pra vocês verem como é que realmente eu tentei falar as coisas, né? Enfim, é, eu tô mostrando para vocês aí um de Dikushokai, onde eu tô até errando as coisas, tô tentando respirar e repetir e tudo mais. E esse tipo de coisa é totalmente aceitável, principalmente pra quem se demonstra estar com o um nível mais básico de japonês. Eu não tenho um nível avançado, hoje em dia eu estou com um nível um pouco mais inter pro intermediário, mas naquela época, pela prova, eles já sabiam que o meu nível de japonês era básico. Sendo assim, é, eu acho que para eles não teria problema nenhum ao ter feito um de Koshokai dessa maneira. Logo em seguida, eles começaram a fazer algumas perguntas para, tipo, enriquecer um pouco mais essa apresentação. E as perguntas eram mais ou menos do tipo: Nihon ni uh, Donangurai sendei Hum. Nihon kotoga, nani na Então, essas são as perguntas mais ou menos que eles fizeram. Eu não, no japonês, obviamente, não está perfeito nem tipo. Mas enfim, foi isso que eu, mais ou menos eu entendi da parte deles, das perguntas, e eu fui respondendo. É, caso aconteça de vocês não estarem conseguindo entender, é só vocês perguntarem Esse tipo de, de expressão você pode usar para tentar pedir que eles repitam Caso você não, realmente não consiga mais estar entendendo nada do japonês, é, você pode também é, expressar isso de alguma maneira importante é que vocês tentem se expressar, tentem entender E não simplesmente desistam disso, sabe? Tipo, se vocês estão ali é, naquela entrevista e eles vão fazer a entrevista em japonês com você Tentem dar o seu melhor Vocês não precisam fugir do seu nível, porque não faz nem sentido E caso vocês tentem é, soar de uma forma muito mais fodona assim no seu japonês Vai só como se você fosse uma máquina e não é o que eles querem. Eles querem que você esteja falando naturalmente em japonês. Se você sabe só o básico, use só o básico. Não tente mostrar que você é muito melhor do que o que você está acostumado ainda. Beleza? Então, essas são as dicas que eu vou deixar para esse vídeo de hoje. Eu vou fazer ainda mais um vídeo de Jiku Shokai com o nível que eu faria hoje em dia. Sabe, com o japonês que eu tenho agora, com o nível de japonês que eu tenho conhecimento e até mais. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês estão achando desse vídeo, deixar comentários, sugestões é, e também elogios e, e também críticas construtivas. É, compartilhem também com pessoas que, este, que possam estar interessadas nesse tipo de conteúdo e até mais.